Onde é, que, onde é que a imprensa é mais relevante? Para, para mim, é, é no interior. Ou seja, onde o acesso à informação, onde o meio digital não está tão desenvolvido. É, e se nós olharmos para, para o paradigma americano, é exatamente assim. Porque tens Nova Iorque, tens Los Angeles, tens aquela área mais, mais uh, cultural, mais uh, massificada em termos de, de culturas, de diferentes culturas. E depois tens o interior e os estados, os estados do Texas. Aquela parte mais redneck da América. Se tu reparares, esta dicotomia informação e desinformação, o Trump é claramente um tipo que sobressai onde a desinformação, onde a informação chega de uma forma muito mais canalizada. Porque se tu tens acesso aos meios digitais, se és um tipo muito mais, muito mais educado em termos digitais, como, como as pessoas de Nova Iorque são, as pessoas, as pessoas dessas grandes metrópoles são, são pessoas que, nesses estados, o Trump e os democratas têm, têm, têm uma prevalência maior. E eu acho que isso tem totalmente a ver, eu, eu tenho, um uh, uh, tenho aqui um bocadinho a perspectiva do Alentejo também. E eu quando olho para o Alentejo, quando vou ao Alentejo, uh, tu vais a qualquer café, o jornal que está lá em cima da mesa é o Correio da Manhã. Tu vais a qualquer café ou, ou está a dar um jogo de bola ou está no Correio da Manhã. Porquê? Porque é o tipo de informação que as pessoas mais endurecidas. Que as pessoas que não vão à internet, que as pessoas não têm, não, não sabem distinguir aquilo que é, que, é, que é qualidade do que é rapidez, e muitas vezes falta de qualidade, hum, são. E de facto isso tem muito a ver com, com a educação que as pessoas têm, mas também a ver com, com, com o facto de onde estão localizadas, com, com a informação que, que dispõem. Hum, e a, a questão americana, para mim, é um exemplo gritante. A questão americana hum, espero espero que de facto possa haver eleições em novembro e que porque eu eu, eu, eu, eu contenho muitas vezes para não comentar nas caixas de comentário da da CNN, da CNN porque uh, meu Deus eu não eu sigo o Trump no, no Twitter só para, para para poder partilhar com, com a minha colega que, que viveu nos Estados Unidos há imenso tempo e que nós somos os dois uh, fãs da da Warren sei se. Pronto. Eu acho que a mulher é incrível. Mas acho que dos, dos democratas era a pessoa mais capaz e com um projeto para, para posicionar. Mas acho que os Estados Unidos são, uns, são um país tão, tão xenófobo em tantos aspectos que uma mulher, depois de terem leito um negro e de, de, de, de toda, as, toda a consequência, que apesar de. de da minha perspectiva, foi um dos melhores presidentes que a América teve. Do ponto de vista de discurso, não quero meter não quero sequer em, em, em, questões, em questões de economia, nem nada disso, mas em, em termos de discurso, daquilo que eu considero um discurso bom para uma humanidade saudável, que é algo que a gente não tem hoje em dia. Não temos um discurso para uma humanidade saudável, especialmente de pessoas que nos deviam liderar. E eu, eu já aproveito só isto para fazer um parênteses. E apesar de não ter uma opinião muito formada sobre António Costa, acho que a gestão portuguesa desta desta crise, desta pandemia, não foi a ideal, mas está longe de ser péssima. Ou seja, até teve bastante, bastante consistência na maneira como fizemos as coisas. E eu acho que, de facto, nós neste momento demos voz, em termos globais, a pessoas que vieram atrás dessa insatisfação e dessa xenofobia. Porque as pessoas não gostaram de ter um negro, especialmente na América. Uh, e, e abriram um, abrir um caminho para ver vir alguém com um discurso nacionalista uh, no Brasil a mesma coisa aproveitar-se de, de o facto de terem terem uma estrutura política extremamente frágil com toda aquela questão de, de, da sociedade brasileira que da facilidade da facilidade do suborno de, do crime uh, todo todo aquele ambiente que a sociedade brasileira nunca conseguiu resolver e, e, e anda anos e anos e anos a ter, tentar resolver um problema social que não consegue e isso canalizou para, para termos um tipo no poder uh, pá, que eu acho que deve ser das pessoas menos inteligentes no Brasil. E a verdade é esta. <susos>